Onde o Paulinho está embaixo no chão. Eu vou mostrar um pouco aqui para baixo. Eu vou mostrar um pouco aqui do barranco. Onde dá aquelas partes mais amareladas que é onde deveria dar ouro? A unha aqui de andar porque tá uma terra mais surta. e há umas partes mais fundas e é onde a máquina já trabalhou mais e nós temos que andar devagar aqui porque vai escorregar aqui é facinho facinho vamos então descendo aí devagar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 O Wesley tá falando ali que parece que já achou um punhado de ouro. Hum. Mas, mas tá olhando para ver se acha algum veio, né? Alguns veios mais. É, aqui ó, não é... é, hum. tem negócio de. meio é bem Ó, aqui negócio de. Não era cacheta, não? Não, era grande, isso aí.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 Eu vou dar um outro comando aqui agora para ouro. Só que eu vou ver um negócio aqui que está dando errado. Agora nós vai dar o comando nela para ouro. E vamos ver o que, que vai nós vamos conseguir daqui. Marionica, se tiver ouro em pó... Vou em Pepe, estou no quarto, no subsolo. Me dá a direção dele. dois, três. É, me jogou lá para baixo. Ó. Não vai dar para descer lá. E aqui ela está me jogando lá para o outro lado. É porque tem alguma coisa que barranco barrancos do lá.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 coisa vai chegar até nele agora que foi onde de caravão onde que mandou che chegar eu vai chegando já quase pro o dia lá já mostrar a paisagem lá para cima para você ver como né, é né, que é as coisas como é né, que tá aqui ó de Maurício tá ali na frente viu olhando as coisas e eu vou mostrando a paisagem para vocês aqui como é né, que Bom, agora, agora vamos fazer o comando aqui de novo, que nós fizemos lá em cima, mas nós viemos para a parte de baixo varionica, se tiver ouro no subsolo me dá a direção dele é, é aqui mesmo dá uma filmada em baixo, aí, mostra aí como é que está aí aqui está por meio amarelado onde foi indicado o lugar Pode dar uma olhada, mais, filmar mais perto para vocês verem como que tá aqui. É, realmente aqui pode ser um pó de ouro mesmo. Né? Aqui com né? é. um cara de pó de ouro. Vai vendo lá como o Maurício tá fazendo lá. Hum. A areia que tá correndo aqui, já tá amarela. Uhum. Eu ela ele mostra ela. Aqui ó. Não, essa aqui é que eu mostro mostrando é um pó de ferro misturado com algum coisa amarelo mesmo aqui. aqui tem um pó de ferro na ponta do meu dedo Só vocês vão dar aqui ó então um pó de ferro aqui Nossa, ó esses aqui ó daria para fazer um pé com eles é. Olha. não está bem mostrado lá que você pode ver como o meu está pegando aí um pouquinho lá para ver fazer o teste aqui tem mais um pouquinho ainda o meu dedo aqui também tem. tem alguma coisa sobre amarelo na perma da mão mesmo é, é rapaz tem um ouro subsolo né? aí então aqui. é um negócio interessante você vê que aqui a, a máquina acabou aqui mais ou menos uns 5 metros e pode ser que aqui já esteja bem mais raso ele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 já está indicando a mesma reta. Aqui parece que foi cavada. Parece que alguém já veio fazer um teste aqui. Uhum. Aqui está com as umas coisinhas aqui e pior que tá dando ouro em cima da onde o cara cavou ó. aqui ó já vieram fazer teste aqui já pelo jeito tá dando olha ó uma amarelada que interessante né? hein rapaz ó já tem umas marcachetas vermelhas uhum e aí tá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 Aqui em cima deu uns 10 é metros. Assim, Dá de uns 10 metros de altura. Como aqui para lá da Lá pra lá é mais alta ainda, Vocês podem olhar aqui que eu tô. A gente tá no fundo do, do barranco aqui, E é mais interessante. E é grande o local. E é para tomar o veio dele mesmo, rapaz. Esse barranco, isso aí já tá com mais de 8 metros de altura. Então aqui está dando uns 10 metros 8 metros de altura do lugar que nós está já tá cheguei eu acho que aqui já está chegando no rei dele eu vou fazer outra pergunta para as varas variões se tiver ouro em pó nesse subsolo aqui me dá a direção dele um dois três aí as varas as varas me jogou lá no mesmo lá no mesmo lugar que nós estávamos uhum. então é só eu andar reto eu vou cair no ouro que está no subsolo Olha lá. Já cruzou aonde que eu mostrei E aqui atrás ver. também. Aqui alguém cavou aqui, já. alguém uhum. cavou aqui pra tirar a terra aqui pra fazer um teste. Uhum. Também tá cruzando, indicando tá o Com dois veio de ouro. Quantos minutos aí? Nove já nós vamos encerrar esse vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar o um like para que o canal possa crescer muito tá também interessante né? então aqui é um lugar que precisa abordar e então é fazer um teste bem feito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 um, um quase perto do outro e mais um aqui em cima, mas já tá aqui de novo. Em total são três vezes de ouro. Já fizeram coleta. O pó de ferro aqui tá muito interessante. Aqui também tem uns pozinhos de ferro indicando. O pó de ferro aqui tá bem amarelo. Nossa, pode olhar. Lá ultimamente para vocês verem. Está tá bem amarelo, tá mesmo. Então isso indica o... Então... Isso aí, pessoal. agora nós vamos encerrar esse vídeo e logo a gente vai fazer mais umas pesquisas aqui mais detalhada e a gente informa aí no canal uma boa tarde Maurício Mococa hoje vamos fazer uma apresentação aqui da Iônica, que é um produto que a gente comercializa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 na câmera dela, por exemplo, você pode tirar aqui para destampar ela e você também pode usar aqui na câmera ouro, rubim, topázio para caçar outras coisas então é um produto aí que nós comercializamos aí no Youtube e o pessoal que tiver interesse a descrição está aí embaixo do vídeo então aqui eu estou aproveitando aqui o pé de flor para